bagulho é doideira tu não curte a alma do Kimmytech Curto, só que só não curto o mapa o mapa tá ligado o mapa fica véi. muito estranho mano yeah. Eu jogo com esse ping, mano, jogar com ping alto é normal, galera eu, eu já joguei também bastante tempo com 200 de ping, 100 de ping Mas o problema é ele oscilar, ele ficar assim, ó, um, biruto Sei lá, um velocímetro, ó, lá Esse é o problema, ó, de ficar oscilando Mas será o cara só desceu pra meter o Johnny, mano? Fiz o Full nós podíamos invadir o mano ali, mano. Ó. Eu posso dar Eva mid se ele puxar, mano. Dá pra matar esse cara. Mano, eu, eu quero ser... muito dar Eva mid, velho. Muito, muito, muito, muito, muito, muito. Ó, eu não vou ligar o E de cara, hein, galera. Vou só ligar o fantasma. Depois eu vou ligar o E, porque ele vai flashar. Você Nossa, cabeça, jogamos, tá? Mas, Vocês um viram que legal a ideia, galera, de eu não ter usado o E? Vocês viu foi, foi. Me senti inteligente, mano. Porra de dive foi esse? Foi massa, né, mano? A gente deu um dive tipo sem item entre a T1 e a T2, né, mano? Eu achei muito foda esse time. Mano. gota é gota, Isso aqui é uma build diferente do Recarim, mano. É Recarim tanque, tá ligado? Quer dizer quando dá prioridade de gank pra uma lane. Ah, depende, mano, é situacional, mano Você pode dar prioridade quando você tem pressão pra dar dive Ou quando seu time tá tomando pressão Porque eles vão tomar dive e você vai dar counter gank. Depende, o LOL é muito situacional, mano Tem... Às vezes o cara ramera e fica muito exposto Aí você pode ir lá, ó Tipo agora, vamos ver se eu consegui ali Se bem que o Yone tá nível 6, mano Ele não vai morrer nem... Só morre se quiser esse cara, velho Tem um lugar ali que é free kill, mano Mas ele tá muito ligado, ó Que é esse Kenny Cuidado com ambos viu Renatinho Opa Ela ele aí Tá nesse daí, pão. Galera, é só a Camille apertar R, mano, só isso. Ops, não, nevermind. mind. eu roubar tá XP bem? aqui, eu pego o nível 6, ó. Nunca tá mais me rompe. Ramos, Ramos tá top, tá top, tá top. Eu precisava desse ult, galera, sim ou não? Olha, <coughs> o que, que podia acontecer? Eu podia tomar um Q do Ramos e aí o Ken ia ligar ult, stun. Não percebe. Eu não sei se eu tomar V.K. cá. lá, o Ramos. Visão dele, vou subir. Ah. Nice, tamo tendo o tracking dele toda hora, mano. Pô, mas será que eu mantenho o bot então, se a Caminho não quiser sair do top? Não, não, não. E top é a melhor call, velho. <risos> é, porque... Porque nós pegamos alto, tá ligado? É o tempo demais. Nice, mano. Esse é o Renatinho, galera. Uhum. aqui, ó. Mano. Vou tacar secão, ó. Mas eu só vi a cabecinha, véi. Obrigado por ter de ajuda e Renatinha as lives. Aí, você pega, só o. Só aí. levar mesmo. Acho que eu busco ele, quer? Dá pra dar, dá pra dar. Ai. Ops! Morri. Calma que talvez eu tanque, eu sou o tanker. Gente... Eu, sou Ai, tanker pode... eu sou tanker, eu sou o tanker. Tanker, tanker. Ai, ah, não, não, não, não, não, não, não, não, não, mal, não. Tá bom, aí tá bom. a gente só não pode morrer Vou cancelar a bombinha do Rambo. Vou bater mais ainda aqui. Vai bater, é porque eu dei o um daninho nele lá, eu tô de massa. Caralho, todas as barricadas do jogo na mão. Todas as barricadas na mão do Renatinho, galera. Renatinho um V9, tá? Levou? Ai, ai. Tô tocando. Não dá, Não, né? Eu tô, eu tô uhum. Vai, doidão. Vem. Vai, vai, vai Fazer cara. graça. Caralho. Pô, mas vai dividir com gente, hein? Dividiu 2 mil de gold só em torre, bobear, velho. Quanto que dá? 5 barricadas de uma torre, galera. É 160, né? Vezes 5. Não, vamos lá, 15 vezes 160, quanto que dá? 15 vezes 6, 5 vezes é 6 é bom. quanto? 30? Caramba, meu sorriso ligou pra fazer essa conta, mano, olha que eu sou de exatas Acho que é porque eu <risos> dormi pouco Ah, beleza Ah, tô se com sono, Ó, uma torre é 800 Aí tem um ah. gold da torre, que é 50 global e o 250 Então bota 300, então vamos botar com uma torre dá 1.100 Se a torre dá 1.100 nós levou 3, nós tem 3.300 de vantagem, velho Caralho, só em... só Eu exagerei Não, caralho no, no, uh. Tem a First Tower também? Verdade, é mais gold ainda, né? True da true. Então vamos botar 3.500. Nice. Ou eu posso ir top e testar meu dano também, acho que não é ruim não. Olha! Uh. Tocotou o cara. Caralho, eu rasguei o maninho, hein? Tomei, tomei, mano. mano você meu. não tá ligado o que eu tomei, Marquinhos? Ah. Tomei um Antônio Nunes na perna, mano. O um amigo meu me deu, velho. Hoje? Não. Peraí, peraí. Aí. Antes de você concluir sua história, Nath, assim. acabou o lag. Que bom, galera. Acabou o lag. Olha lá, tem um ping redondo. Ih, que Acabou, acabou, acabou. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Tomei um Antônio Nunes, cara. Quanto tempo que eu nem te ouvia falar nisso, ah. mano? Mano, essa aí eu já tomei. Aquele que é um tapão na coxa, mano? Aham, uh -huh, esse mesmo, mano. Já tomei, já tomei. caralho, disso, velho? Olha que legal o saquinho de gold que a Raio te deixou aqui, galera, que é do inimigo, ó. Eu vou, viu? Tô com muito medo não. Oi, neném da mamãe, o que moleque? Ai, eu queria parar aí, Dani, mano. Ai, neném da mamãe. Caralho, maquinho fodeu. O tá aqui na I1, mano. Ah, é porque você só joga com boneco, é, né, mano? Meu, meu, nome, meu nome coisa. não coisa. É uma ainda. mamadinha só, Gani, só uma mamadinha. Véio. Eu vou usar alta ali, ó. Aqui dá pra dar uma mamadinha nele. Aí ah, se pega, mano. Agora vai mas ter que mamar? Olha ah, lá. Mamar. Vamos lutar, é vamos lutar! Tô tentando aqui, mas eu tomei 3R, literalmente. Relaxa, o pai é tá eu. online, o pai tá online. Yuni, Ioni. Ioni, Ioni. Cadê um? Tá faltando player, não tá não? Os caras gastam 3 R nos igles pra perder até. Meu Deus! É o Yoni ainda, ele tá vivo. Caralho, chuva de tec-tec, hein, galera. Nossa, tá mais lá. Esse barulho é muito ruim ou é suave, galera? O tec-tec-tec-tec-tec. Tá suave, né? Tá. A única coisa que eu não troquei no meu setup, que eu ganhei da, dos guerreiros lá, galera, foi o teclado. Por quê? Porque aí eu, esse teclado, ele tá quase miando. Aí eu pensei, pô, vou desgastar esse teclado e eu deixar o outro de reserva. Aí o outro teclado... Quem não viu, exclamação Insta, viu? Fiz um box lá no Insta. Aí o outro teclado, eu reparei que eu, ele não faz barulho, mano, direito. O switch... Ó, ele não faz... Oh. Ele é bem macio, mano. Vai trocar? Ele é gostoso, mano. Ah, não. Ah, então, eu vou trocar, mas não agora, tá ligado? O late game deles é bom, viu, mano? Então, esse jogo é, é perdido. Ó, vamos ali. Eu vou, hein? Ah, tá pra tem um R, tem um R. Oba! Só pra matar esse cara mesmo, tá ligado? Né? Só assim, Aí se esse Kennen, mano. E o Ramos, mano? Vamos só acho que ele saiu saindo. Matei. Eu vou coro, eu vou coro. Qual o seu aí. switch é o mais barulhento, mano? É o brown ou é o blue? O mais é o barulhento. blue. É, o, é esse blue aí, barulhento que é ah. só, mano. Galera, o Galinho tá perguntando se tem alguma linda querendo 100 reais de RP. Leva a tua Renatinho. Oi, Renatinho. Não tenho dano. Não tenho, não, tenho, não tava ativado. Também. Caralho, que velho. E eu me desbalanceia demais. Eu... Eles tão na jungle aí, bora? Cara... Tô ligado que é só nós, né? Liguei fantasma, viu? Ah... Tô sem pisão pra você. Calma, calma, calma, calma, ah, calma. Ah, ligando ali no QN matei, eu acho. tá tentando segurar Caramba. nele. Calma, calma, você ainda tá ok. Eu vou empurrar ele de tu. <risos> ah, esse cara shield antes. Ele não morre Botafé. Meu Deus, cara. Como é que pode, velho? Que eu já tô na... Ah, mano, Ramos e Yumi, galera. É muito moral, ah, velho. Como é que pode isso daqui, cara? Ó, oh, vamos lutar agora que o Kenny tá sem zonas? Acho que era bom aproveitar isso. É meio Para Vamos aqui na real, vamos mim. aqui, vamos aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui ó. Ah. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, Ah, maldito vem, né? Dá pra ah, ir lá tá agora, agora que o Amst tá dando B. Tá Porra, bagulho dos caras spikeou lá, velho. Tem que dar pick off. Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, ó. Eu, eu, aqui, ó. aqui, aqui, aqui, ó. Ai, velho, faltou, é. Vou usar tudo, vou usar tudo, vou usar tudo. É o melhor momento, é o melhor momento, isso aí não morre. deu, olha o Yone. Ah, ninguém ah, morre, velho. Tá de boa, tá de boa, mano. Nossa, não. Ah! Mano, fudeu, galera! Caralho, deu muito, mano. É, é eles entrar daquele jeito seco e a gente conseguir dar um pick-off, mano. É isso, saca? Tá agora blade. vamos top, agora vamos top, vamos top, vamos lá. Eu vou no Kenny, até o final. Vocês veem, vocês veem. o Tay gostosinho. Dei dano aí, ó. E Eu tirei a Yumi, eu tirei a Yumi, eu tirei a Yumi dele. <risos> Pega ele! Pega aqui, GG! Pega aqui, GG! Pega Para. aqui, GG! GG, GG, GG. Aqui, aqui! Ah! Aqui, ah, Aqui! Meu Deus, velho! É isso, mano, precisa ser uma play certa e eu consegui tirar a Yumi do cozinho. Caralho, não é GG, Marquinhos. É baro! Já deu bom, a gente vai dar recal e... Mano, se, se a alma do dragão for pra eles, fodeu, velho, o Natinha vai ter que lutar agora, velho. Eu vou nele, eu vou nele. Vamos sair do bot, vamos sair do bot, é a nossa hora, Marquinhos. Vem, vem, vem, vou matar ele, vou matar ele aqui até o final. Eu vou o 2-band nele. Ah, ele plachou ainda, graças a Deus. Tá, agora. agora nós luta, vambora, puxa mid. Eu já levo no W já. Vou fazer uma loucura, se liga. Estou Fui! Lendo. Fui! Nice. Oh, e o bot, Marquinhos? Se tu tancar o bot, a gente dá pro bot também. Então vem, então vem. Ah, Pega uma torre, né? uma torre, uma torre, uma torre, uma torre, uma Nathis, se der, vou só assustar. Uma torre, uma torre, uma torre. Tô só assustando. Ai, velho. Foi, foi. Dei meu dano, dei meu dano, dei meu dano, tô tentando sair agora. Aí? Tô tankando a torre, parei. Morde ele, ele não... assim. Uh... Uh... Uh... <tosse> Uuuh... <tosse> vale. então dá GG, foca Rex, foca Rex, foca Rex, foca Dex, Dex, Dex, Dex, Dex, Dex, Dex, Dex, Dex, Dex, Dex, Dex, Dex, Dex, Dex, Dex, Dex, Dex, Dex, Dex, GG sozinho. Dex, ah, Dex, Bota do armão no botão, bate, faz a posição, joga.